De, de renovar, de, de novos ares, principalmente assim, as pessoas mais jovens, com a cabeça mais antenada, mais aberta, não contra, né, <risos> que fique bem claro, não contra, né, que se entrar também será bem-vindo, porque é por mérito, mas vamos renovar, gente, vamos fazer a renovação, vamos repaginar o cenário político aí. Lógico que lembrando que precisamos colocar um gestor competente, o gestor tem que ser competente, porque... Tem que conhecer a máquina, não exatamente. adianta colocar aventureiro. Chega de aventureiro, vocês viram. O que nós estamos passando nessa cidade? Exatamente. O que nós estamos passando nessa cidade? É só você perceber o que nós estamos passando e ver se vale a pena colocar aventureiro novamente lá na prefeitura. Na, Uma vez na prefeitura. que o executivo se encontra lá, né, Alex? Ele tem que buscar é, pessoas melhores que ele para estar agregando as suas secretarias, né, é, todo o desenvolvimento da cidade, né, a gente tem que prismar, né, para procurar pessoas melhores que nós, né? Claro. Sempre. E era para o prefeito que está aí. Ele teve condições de fazer um ótimo governo, sim. Teve condições de fazer um ótimo governo. Mas o cara prometeu tanto, mas prometeu tanto cargo, mas tanto cargo, que ele foi jogando. Ele foi embutindo lá dentro. Não, vamos embutindo. Vamos embutindo, vamos embutindo. E foi colocando, colocando pessoas lá dentro e simplesmente o que aconteceu? Não, Toninho, eu vou, vou deixar vocês aqui tranquilos, pode ficar à vontade. C vocês vão ficar juntos aí. É honesto. Tranquilo? Sim. Tudo bem? Já e por aqui, doutor pa Paulo Sérgio Vioto Estradiote. Oh, Boa o tarde. Rafa O Rafa tá falando o seguinte, ó dar oportunidade Boa aos pré-candidatos do PRTB que estão esforçando na mudança e na renovação. Boa tarde para todo mundo. Então, vocês vão ficar agora com o Toninho Lanches, a Cristiane e o Paulo Sérgio, é, doutor Paulo Sérgio, né? Doutor é o Paulo advogado Sérgio. de respeito aqui. Esse é o cara. Obrigado. Fiquem ah, à vontade aí, eu vou ficar do sim. fora lá. Quer que eu faça um cafezinho para vocês? Já que você não fez hoje, né? Já que a Cristiano não fez, né? Aí vai é. ter que ser o um bonzão aqui para fazer, né? Bonzão o do me... café. E o medo de você falar mal do meu café. Nossa. Ah. Ah, eu gosto de café forte. Obrigado, Exatamente. fiquei à vontade. Obrigada ah, a você. Bom, bom fim Obrigada de semana. Também. Então, estamos aqui, né, já nos estúdios da 105 FM, ah. doutor Paulo Sérgio Viotto Estradiotti advogado, formado pela Faculdade de Direito de Franca, atuante nas áreas de previden, previdenciárias, trabalhistas, civis, vara de família, criminal, defensor do tribunal de júri e credenciado na Procuradoria Geral do Estado para o convênio da assistência judiciária gratuita. Doutor Paulo, ele é casado, pai de família, tem 51 anos. Nasceu no dia 5 de outubro, ele é de São Vicente e hoje morador da nossa querida Franca. Boa tarde, doutor Paulo Estradiotti. Boa tarde, Cristiane. Um boa tarde também a todos os ouvintes e os telespectadores aí pelo Facebook. E fico honrado de ter sido convidado a comparecer aqui nessa importante rádio da cidade. Prazer é todo nosso em estar recebendo aqui o senhor, né? para estar aí contando todo esse seu legado, essa sua vontade política, né? Então vamos começar conhecendo um pouquinho do Dr. Paulo, né? Que é o Paulinho Stradiotti, pelo PRTB 28. Como foi a sua chegada à Franca? A minha chegada à Franca foi lá na Vila Raicos. Eu vim estudar na escola Ana Maria Junqueira eu cheguei na sétima série e eu vim de São Paulo, eu morava na capital, na região central ali da Baixada do Glicério, frequentava muito a Catedral da Sé Sei. e aqui em Franca eu fiz o tiro de guerra no ano de 1987, A época eu era estudante do curso técnico de contabilidade da Fundação Educandário Pestalozzi e logo em seguida eu entrei, eu fui aluno na Faculdade de Direito de Franca onde eu me formei no ano de 1993, de 1993. portanto estou advogando há 27 anos Parabéns, é uma bonita profissão, né? A gente vê ali todas as áreas que o senhor é, está atuante, né? são áreas bem importantes e, e que busca ir atingir quase toda uma cidade, né? Por conta de, de todo o.. Sim, nas minhas áreas de atuação, eu defendo o direito de. Pessoas de vários pontos da cidade de vários bairros e sensível ao problema social de cada região certo. E, o seu escritório fica onde, doutor? o meu escritório há 27 anos ele fica no Jardim Aeroporto 1 o Jardim Aeroporto 1 é onde eu moro desde 1982 eu moro lá há 38 anos ...na Zona Sul... ...e vi... ...o início... Eh, ...todo o desenvolvimento daquela área... ...porque quando eu mudei para lá... ...não existia luz elétrica... ...asfalto... ...não existia água encanada... ...então eu fui acompanhando... ...o progresso... ...e sei que... ...há muito ainda que ser feito... ...naquela região... ...e que é merecedora também... Dos olhos da administração pública Para levar um progresso para aquela região também Certo, doutor, o, o senhor quando veio para a Franca é, O senhor veio com a família, com papai e mamãe Como que foi? Sim, eu vim com papai e mamãe A minha irmã, que é três anos mais jovem do que eu E meu irmão, ele era recém-nascido Hoje meu irmão mora em Campinas, a minha irmã mora em São Paulo. E eu bebi água da careta e não consegui sair de Franca, eu fiquei aqui, é a cidade adorável e que eu amo. Franca é uma cidade acolhedora, né? Eu costumo dizer que Franca abraça, né, todas as pessoas como legítimos francanos, né? Sim. Passa quem bebe da água da careta, passa a ser francano de de coração, né? E é muito bom, né? Saber que, que temos uma pessoa, né? Com, com o calibre do senhor aqui na nossa cidade, né? Atuando no ramo da advocacia, do direito, né? Mas também é como aí na militância política, né? O senhor é, é pré candidata a vereador Sim. pelo partido PRTB de Franca, né? Sim. E é com muita alegria que o, o pessoal do PRTB. Né, recebeu a sua filiação, né, e a sua vontade política. E eu gostaria de saber quando em sua vida, né, tendo todo é, é, esse trabalho aí há mais de 21 anos, né, no direito, quando o, o desejo de estar na política chegou no, para o senhor, né, para o seu coração, abriu-se o coração para a política. Em 1982, não, 1980. Eu tinha 12 anos. E eu morava na Lapa, em São Paulo. Sim. No Central Parque Lapa. E era a Lapa de baixo e tinha a Lapa de cima. O que dividia era a linha férrea. Certo. E na Lapa de cima tinha o um Mercadão da Lapa. E um dia eu passando por lá... Eu vi um, um caminhão parado em frente e um homem barbudo fazendo um comício e chamando a população. E o jeito que ele falava, é, eu senti naquele momento que a política era algo estimulante e aquele homem era o, o Lula, por incrível que pareça. E aí, então, naquele momento, ouvindo o discurso né, do, do, do Lula, o senhor tomou para si essa vontade política. Eu ainda era criança, na época eu era escoteiro, fui escoteiro da terra e do ar, e dentro daquele grupo de escoteiros, é, tinha uma liderança, tinha monitores, uma disciplina, uma organização, e... Veio nesse momento desenvolvendo em mim essa vontade política. Sim, isso é muito importante, né? E, e o senhor, assim como é, político, né, quais são as suas características políticas, né? O senhor parte para qual característica dentro aí, dessas nuances que existem dentro da política? Eu sou um conservador, democrata e acredito que a democracia é o melhor caminho e o único a nossa nós estamos passando é, por uma nova era são transformações que estão ocorrendo de uma forma mais acelerada e a sociedade essa é, precisa de uma necessita agora, neste momento, de uma transformação, essa transformação social, ela passa pela política. E é na política onde são determinados o, todos a, os fatores que, na vida da pessoa, tudo o que acontece na vida da pessoa, dentro dos lares, vem pela política. Então, por isso que agora é um momento, já nessa transformação que está ocorrendo, nós estamos entrando numa, hora, numa nova era e a, tem que ser uma nova política com pessoas compromissadas realmente com a sociedade. Então, é esse o meu empenho, é, pelo fato de eu estar como pré-candidato e pretendo alcançar uma cadeira no legislativo e minha bandeira é Deus, Pátria e Família. Certo. É, o senhor tem redes sociais? É, o senhor pode passar aí os endereços né, das redes sociais para que as pessoas possam estar conhecendo melhor o seu trabalho, né? Conhecendo toda a sua história aí. Eu tenho uma rede social do Youtube. O canal meu do Youtube é Paulinho Estradiote. E eu estou hoje com 962 seguidores, pretendo chegar a mil e tenho 300 e pouca, 326 mil visualizações dos meus vídeos, porque a época que eu estava estudando na faculdade, para eu poder atender a população que eu fazia, eu fazia parte da assistência judiciária da faculdade de direito de Franca a partir do terceiro ano eu comecei a advogar comecei a advogar para o, a, o pessoal que não tinha condições de pagar advogado eu como estudante sob orientação do doutor Arnaldo nós fazíamos esse trabalho de basicamente era alimentos Divórcio, separação e inventários. Para eu poder atender na assistência judiciária à tarde estudar à noite, o meu trabalho que eu desenvolvia para eu poder me, me manter era na filmagem. Eu era cameraman Olha só. e fiz muitos vídeos de casamento, de aniversários e... Recentemente, mais ou menos em 2014, eu fiz esse canal do YouTube. E agora, durante a pandemia, naqueles primeiros dias, que não podia sair de casa de forma alguma, eu enfoquei mais e comecei a lançar alguns vídeos. Meus vídeos são mais vídeos de natureza, eu sou um amante de cachoeiras e toda é, atividade náutica porque como eu disse, eu sou de São Vicente sou do litoral e eu tenho esse amor pelo mar e pela água a gente tem aqui o, o Rafa O Rafa da Pizza, tá acompanhando O programa aqui, o Ignaldo também Tá acompanhando a gente aqui E o Rafa tá colocando aqui, ó, tá te elogiando Tá te elogiando esse aí é uma ótima opção, conhecedor das leis Pai de família e de direita Do PRTB Pessoa maravilhosa de passado limpo O Rafa tá te elogiando aqui, ó e o Guinaldo tá mandando um abraço para todo mundo aqui, né? Abraço, é, Guinaldo. Um abraço. abraço, Rafa. Quando é. você vai voltar aqui, Guinaldo? O, o, o, o, o Guinaldo tá falando um abraço para o meu amigo Farda, <risos> Paulo Estradiote. Nós somos é meu... irmãos de Farda, da Farda Verde Oliva, que nós somos da mesma turma do tiro de guerra. Olha que interessante. Hum, então nós fomos atiradores, eu fui monitor cabo do tiro de guerra. Fiz o curso de cabo e essa turma, a gente se tornou irmãos. Porque nós fomos o, a primeira turma de 10 meses antes, de 1987, 1988. O tiro de guerra era apenas 6 meses. E o tiro de guerra englobava 100 jovens, mais ou menos. No ano em que nós servimos... Foram 2.340 jovens reunidos no Palmeirinha. E eu me sinto muito honrado em ter sido escolhido entre os 344. E outra honra que eu tive também, vindo da fanfarra do, do, do Pestalozzi, eu já entrei diretamente na fanfarra do tiro de guerra, onde eu era fuzileiro. Nós éramos em quatro... É, logo atrás do, do Porta Bandeira. Então, é, eu fico emocionado com isso, é, 7 de setembro, a gente se reúne, faz a, o desfile dos... Da velha guarda. Da velha guarda. E é muito Nossa, legal. A a gente nunca é uma amizade. A velha guarda, não. Pesou. é, é, é, é, é um Menino novo. Olá, é novo é. Menino novo. Logo, a Rosângela né? Valentino está acompanhando a gente. Obrigado, Rosângela, mais uma vez aí pela Super participação. beijo, Rosângela. Tá mandando Gabi. Uma boa tarde para todos aí. Eu é. agradeço também o Rafa. Gabi Valentino, né? O Rafa, que eu fiquei conhecendo. Agora, mais recentemente, que eu entrei no partido PRTB, convidado pelo Crico. O Crico que eu conheço, eu fui advogado da mãe dele. Olha que interessante. E ele estava iniciando na, na política naquela época. Hum. E é um menino que eu admiro... E fico hum. muito feliz dele ter me trazido para conhecer pessoas maravilhosas. Não precisa falar que você conhece ele desde criança, só que ele tem 70 anos. <risos> hoje, então você <risos> o, colocar... o Crico, o Crico tem uma vantagem, eu não sei o que, que ele passa lá naquele rosto dele. Você olha nas fotografias de antigamente e vê as fotografias atuais. O menino tem o mesmo rosto. O Crico é. eu conheci ele quando ele, o Padinha levou ele lá na minha casa, né, quando ele estava fazendo, acho que a primeira campanha dele. É, para vereador, né? Hum. O Padinha levou ele lá para apresentar para minha mãe as propostas do menino e tudo, né? Então eu conheço o Crico também já assim, já não conviver, <risos> eu convivo mais hoje, né? Mas já conheço o Crico de longas datas e o menino continua com o é, mesmo rostinho. mesmo jeitinho. Mesmo jeitinho. E, e eu Bom. lembrei agora do, do Padinha, porque quando eu fui fazer, fui estudar no Pestalozzi em 1986, não, 1984. Eu era no curso de técnico em contabilidade, eu trabalhava no Diário da Franca. O meu primeiro emprego foi no Diário da Franca, aonde eu era entregador de jornais e fazia dois setores no centro da cidade. Então foi na época onde eu conheci o Padinha. O Valdes Rodrigues, o Verzola, todo esse pessoal da imprensa. E fiquei maravilhado. E o né? São Paulo, né? O São Paulo era um dos funcionários mais antigos lá que tomava conta lá. Um eu dos não, funcionários mais antigos. Eu lembro o o... Amaury era o meu chefe. Naquela época nós não tínhamos máquinas para dobrar jornais, era tudo dobrado Manual, à mão. Manual, né? Manual, e eu participei. Deixa a máquina era enorme, né? Máquina enorme. É enorme. Falando, hoje, falando nisso, você, eu... citou, você citou aqui, até Cristiano pode falar melhor que eu, mas você citou o nome do Verzola, Paulo Roberto Paulo Verzola. Roberto Verzola. Essa lenda da comunicação de Franca, que a gente Sim. queria pedir a todos. Orações para o Verzola, que está em recuperação, né? está em recuperação né? não, não, não. Eu não sei. Uma... Onde máquina... que ele está? Na Santa Casa, você sabe onde ele está? Não, não. não. No, ele no, está internado, o, o Verdão. Sofreu uma queda né foi da casa dele. Ele está teve em... que passar por uma cirurgia de emergência e agora está lá se recuperando, né? Então é. a gente pede aí oração né, de toda a população é. para que ele possa se restabelecer o um, quanto antes, porque é um grande comunicador, um, grande um comunicador, ótimo pai né? de é. família e um excelente servidor para a comunidade, pra né? Comunidade. Porque Bom. ele tem essa característica benemérita aí. É, sempre lutando pela causa do cadeirante, né? das pessoas que precisam é, aí, de todo o eu... suporte, não só do cadeirante, né? mas de, de muitas outras coisas, ele é um cara que ajuda, é, às vezes ele faz muito mais do que o município teria que fazer pela município. Com pelo certeza, munícipe, né? com certeza. Que a, Deus, a em a sua Arlete infinita ta... misericórdia, traga o pronto estabelecimento e cura para o Verzola, para ele voltar... Para o nosso convívio e continuar esse belíssimo trabalho que ele sempre teve. É. E a Arlete está nos informando aqui que ele está na Unimed. Obrigado, Arlete, Obrigada, pela informação. Arlete. Do... Obrigado, tá ah, Então todos aí... nós vamos aí colocar as nossas orações. Aí, aí nessa época sua, aí, lá do, do, comércio, do Diário da Franca, era o seu Luiz Carlos Roberto Facuri, Sim. Né? o Boquita... Boquita, que é meu xará, Paulo Sérgio. É, o Boquita, o Edson, né? Tinha o Edson que era o colunista social, né? Sim, o Edson. Nossa. Saudades, viu? Cleide, na, na recepção. Era uma galera... Foi na mesma época, então? Você também <risos> frequentava lá? Sim, sim. É, eu não queria falar, não, mas nós também é. estudamos junto no Pestaloja. Tá? Eu também fiz técnico em contabilidade no Pestalozzi, Fiz dois anos só, mais fiz. Não formei não, mas eu estudei nessa época. 84 ou 86? Nessa época que você está falando. aí, eu estudei lá no Pestalozzi. Então eu tinha <risos> aula com o seu Rubinho. Rubinho. Tinha o, tinha um o Anselmo, louco, o Anselmo, que era um louco, professor de química, se não me engano. Sim. Era, época, era um época a coluna era datilografada. Da datilografada. E né? da datilografada, datilografada. você Sim. levava as fotografias. Logo eu, após eu, eu fazer... Eu, eu saí do do trabalho de entregas de jornais, eu fui trabalhar na Confio, Construtora Figueiredo, na área do departamento pessoal. Ah, então, lá, eu conheci, eu entrei junto com o Eduardo Campanaro, que é o, pre, o advogado da prefeitura, e na época, quem trabalhava lá com a gente era o Roberto Engler. Ah, que interessante. Eu não sei se ele já... Eu acho que ele ainda estava entrando na, na política. E... Quando eu saí do departamento pessoal da construtora Figueiredo, eu fui che ser chefe de departamento pessoal em indústria de calçados. Então eu trabalhei na Calpaço, na Keller e durante uns três anos eu acompanhei como que é o trabalho da indústria de calçados e fico muito triste de estar vendo ano a ano se reduzindo essa área, e algo precisa ser feito urgente para reativar a indústria de Franca, uma, uma cidade operária, que é o desenvolvimento do, do, da economia, passa pela, por esses trabalhadores da indústria que merecem retornar às suas vagas. Então, nós precisamos nos empenhar para fazer voltar esse destaque de Franca, capital do calçado. E Franca pede socorro. Não. Ah. O que, que já mudou na sua no, na tua vida, no teu, no teu ambiente é, de trabalho, familiar, diante das pessoas na rua? O que, que já mudou a partir do momento que você resolveu participar da política? Ou você já participou alguma outra vez da política? Já, já teve alguma... Já, já participou como coisa? Eu participei... Há 20 anos atrás, 24 anos atrás, em 1996, eu fui candidato a vereador na chapa do Gilmar Dominici. Certo. Eu era afiliado ao PT e participei da, segu da, da segunda campanha dele. Não participei em nada na gestão. É, continuei meu trabalho como advogado, mas eu estive junto às duas campanhas do Gilmar Dominici pelo PT. Após eu ter é, ficado ter tido alguma frustração é, com aquela doutrina porque era de esquerda, eu fui para o PSDB. Eu fui para, pelo PSDB. O Adermes ele é meu irmão de farda também, do tiro de guerra, fizemos tiro de guerra juntos, estamos no mesmo grupo, e ele... Mas, apesar que ele sempre me convidava para ter uma participação mais ativa, no PSDB eu não fui... Eu só votava em época de... das convenções internas e não participei em nada na política de lá. Então, eu escolhi... O único partido de direita Que temos atualmente Que é o PRDB PRTB, Que é um partido Ficha limpa E que abriu mão Totalmente Das verbas eleitorais Sim. Então é para mim Isso daí é Algo muito importante E que demonstra Muita honra porque o que nós precisamos nesse momento é de honestidade essas divergências né, que o senhor citou aí é, junto com essas decepções né, você pode colocar assim um ponto né, de, de, de, dessa transformação de hoje que o senhor se encontra né, para o que o senhor tinha de suporte lá atrás político né? Sim. foi tudo que o senhor passou aí né, dentro da política foi Sim. foi por, por tudo que eu passei dentro da política que eu me sinto hoje realmente dentro da doutrina do PRTB que é de direita, né? conservador é... para a gente poder fazer com que a sociedade se desenvolva mais porque está muito dispersa veio essa epidemia deu um, um choque na, na população, então isso, isso é um sinal de que a, a política não pode continuar no mesmo rumo que estava vindo nos anos passados. Já começou essa transformação no topo da pirâmide, que é pela eleição do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o nosso vice-presidente o general Hamilton Mourão é do PRTB então se foi limpo o topo da pirâmide e a população está na base da pirâmide para fazer essa ligação essas eleições municipais de 2020 são as eleições mais importantes de todos os tempos, porque nós estamos numa nova era e vai ser a limpeza que falta para que o Brasil alcance o seu, o seu nível de importância, que é mundial. O Brasil tem tudo para ser líder mundial de economia, de ciência, de educação, de saúde e da natureza ecológica. Nós temos tudo, nossas riquezas são enormes. Como, como que o pessoal está tá recebendo essa sua, essa sua vontade de, de se tornar um vereador, essa sua participação agora mais efetiva na política? Como que as pessoas estão vendo essa? As pessoas receberam... Muito bem o meu grupo de apoio, porque tudo começa na família. Eu recebi um apoio muito grande da família, da minha esposa, que minha filha, minha filha também é advogada, é a Pamela Stradiotti. E dentro da família eu fui incentivado e quando eu propus a, a minha candidatura perante ao meu grupo de apoio, que basicamente são dos meus clientes, meus amigos, eu fui muito bem recebido e eles estão bem é, incentivando para que eu continue né, e rumo à vitória. É, o senhor, a sua esposa ela tem algum segmento de profissão ou ela é só a dona da casa? Né, a cuidadora lá da sua residência. A minha esposa, a Rosalba Vioto Estradiotti, ela era costureira. É, quando teve a, o declínio da indústria de calçados, ela partiu para o ramo das confecções de lingerie e que também é uma área que tá estava desenvolve... tá, des... bem desenvolvida na cidade e precisa ter mais apoio. Sim. Quando aconteceu a gravidez, ela teve que afastar para cuidar do nosso filhinho, eu que eu tenho uma filha advogada, com 29 anos, e o meu filho tem 3 anos. Ah. E ele requer um cuidado da mãe, né? acompanhamento. E o interessante é que meu filho tem três anos e ele já tem duas sobrinhas, porque eu já sou avô. A minha neta tem dois anos e meu netinho agora nasceu, tá com 15 dias. Então, é super interessante ver o meu filho de três anos sendo tio. De um de, É. <risos> ah, é muito legal, né? Muito legal. Você, é, é. Essa estrutura familiar é muito importante, né? A gente vendo aí que... É assim, a base, né? É a base, né? E é muito importante toda... É, ainda, ainda agora, né nesses tempos de pandemia, né? Que é o um, um momento onde a gente mais passa junto com os familiares, né? a gente vê que o senhor tem assim realmente esse carinho e essa base toda na sua família né e, e todo esse respaldo que o senhor precisa para poder tocar adiante aí a, a sua profissão né e agora aí essa sua vontade política de estar concorrendo a uma cadeira aí no legislativo é, doutor eu gostaria de perguntar para o senhor é, assim dentro de, de do cenário político que nós estamos vivendo hoje, né? Toda essa situação, é, eu penso assim que nós já tínhamos algumas deficiências, né? É, que já aconteciam dentro da cidade, mas com a pandemia essa deficiência ela se agravou, né? E qual que é a leitura que, que o senhor faz né, De tudo que tem acontecido na nossa cidade né, De tudo que tem acontecido nessa gestão é, A pandemia Eu gostaria de saber o que o senhor pensa Dessa leitura política francana que estamos vivendo O que, que o senhor lê aí nessa história nossa? O que eu tenho acompanhado É que Franca recebeu Está inserido O nosso presidente destinou... 10 bilhões de reais de ajuda financeira aos estados e municípios. E dentro dessa população de 353 mil francanos, o governo do estado, o apoio federal e o da União destinou a Franca 43 milhões de reais para o combate ao Covid-19. O que ocorre é que está tendo uma má gestão desse dinheiro. A boa notícia é que esse dinheiro não veio de uma vez. Ele veio em parcelas. Nessas nessas primeiras parcelas, onde já chegamos a quase a metade das verbas, é, fico triste de que não foi ampliado o número de leitos preparados de UTI com respiradores de qualidade. Outro ponto que faltou também devido à má, gestão, à má gestão do nosso prefeito Gilson e os vereadores inertes não estão se empenhando para tirar Franca desse, dessa situação vermelha que se encontra atualmente, eles também não investiram em kits de testagem rápida porque através dos kits de testagem rápida dá para fazer uma dentro da ciência um afastamento social isolamento social baseado em ciência qual, qual seja quem está com a covid fica isolado dentro de casa e isolamento de quarentena a região aonde foi testada e não existe o vírus, pode ser ampliado a economia voltar melhor. Então, da forma como está sendo feito esse isolamento horizontal, destruindo os empregos, destruindo a economia, parando tudo, impedindo o trabalhador de ganhar o seu pão, é, está totalmente errado o que eles estão aplicando na população, um pânico um pânico generalizado para poder jogar uma cortina de fumaça que o verdadeiro culpado disso tudo é o governo, são os nossos governantes, tanto o prefeito quanto os vereadores a culpa não é da população que está de máscara ou sem máscara o que tem que a população necessita é da saúde necessita da... do teste dos kits para ver aonde que é este vírus está atacando em que ponto da cidade, a que nível para poder fazer com que a outra parte que está livre e cumpriu com os requisitos de cuidados né, que é lavar as mãos constantemente usar o álcool em gel usar as máscaras e não pôr a mão no rosto, essa população merece voltar a estudar, voltar a se congregar nas igrejas, voltar a trabalhar principalmente, porque o nosso direito constitucional dá o direito de ir e vir, e de trabalho, e de reunião para fins religiosos. Todos esses direitos constitucionais estão sendo duramente impedidos inclusive pela justiça, enquanto nós não estamos em estado de sítio. Através de um estado de sítio, sim, decretado pelo presidente da república, essas violações constitucionais ficariam suspensas. É, da forma como está sendo, esses direitos constitucionais, da forma como está sendo, está sendo uma violação ao direito individual do cidadão. E eu não, não admito de forma alguma... Como é que pode uma pessoa que for trabalhar para poder sustentar a sua família, ser multado, ser conduzido à delegacia de polícia, ser algemado, ser espancado? Nada disso. Nós merecemos o respeito à Constituição Federal. O Kiko Barbosa, nosso amigo Kiko Barbosa está com Ei, a gente aqui. Kiko, um oh, super boa beijo tarde, pra Kiko, você. obrigado aí pela pela audiência. E o Policarpo Soares também, Policarpo, Policarpo lá do que... Centro Comunitário, lá o do Leporace. Leporace, Um abraço, Policarpo. um super beijo. O aí. Policarpo é, Soares é, foi meu amigo, é, é meu amigo. Nós estávamos juntos lá no passado. No, não sei em qual partido ele está atualmente. E trabalhamos juntos naquela época da minha experiência política do passado e agora a minha experiência política do presente. Eu tenho muito a agradecer ao Kiko, Kiko Barbosa, esse excelente cientista político, estrategista. Ele. Eu também, viu? Tenho Olha, aprendido muito com ele. A, Eu, além assim, de cientista político, ele também é escritor. Escritor, exato. É o nosso guru. É o nosso guru. Tem grandes obras aí que, que, que são. É um. É um ensinamento. Cada pra, oportunidade pra que tem, tem de estar ao lado dele é um ensinamento. É, meu mestre. Estou aprendendo muito com ele e fico muito agradecido de estar aqui também. Um abraço, Kiko. Um abraço. Só agradecer a nossa amiga Arlete Vialha. se eu sair, é, eu não sei se ela, ela ainda está ouvindo, ela fala, preciso ir, bom programa. Obrigado, Arlete. Isso, Obrigado, Arlete. Um é, até a próxima. Fica com Deus, viu? Um Obrigado mesmo pela companhia aí. Mas o oh, oh, Paulo Sérgio Vioto Estradiotti Podem é. me chamar de Paulinho Estradiotti Porque é, é o nome do meu é. canal do Youtube É, é o, o nome no Facebook é. Meu, é, Quer dizer, eu passei Esse nome agora Semana passada, porque até antes disso Eu chamava Serginho Vioto Porque é. muitas pessoas me chamam de Sérgio ah, né então é puxar é um de nome como o Ostra. então é. agora eu passei para Paulinho Estradiote para ficar no mesmo nome do Facebook do Instagram e, e do, do canal, canal do, do YouTube. YouTube certo então Paulinho e vai ser meu nome da da sua campanha da minha campanha é, nas é, urnas para é. poder Paulinho. Na pré-campanha, o senhor já está usando o Paulinho estradiol. Já estou usando. E na campanha o senhor vai detonar. Paulinho. Então. É, eu espero que a campanha tenha realmente. Essa decolagem, né? Que decole e vamos. Oh, certeza, é, vamos transformar Doutor, a cidade. O Paulo, Paulo, Paulinho Estradiote vai. Isto. Com certeza vai. Mas o que eu queria te perguntar. A gente aqui vai... a, Cissa, a Vífio Cissa Vífio. Também Vífio. está presente uh, uma a cantora, verdadeira cantora. diva. diva a Cissa vai estar presente. É, é um dom, dom que ela 21. tem de cantar. Dia 21. Dia 21. Que. Eu fico. fã. Eu sou fã da Cissa, é uma melhor cantora que eu conheço, assim, de amizade é, próxima, que ela esteve até no, no programa do Raul Gil, representou Franca, então eu fico muito feliz dela estar presente também. É a nossa Pavarotti, né Cissa? É. É a nossa pavarote, é. né? A Cissa a, é, é, a gente... é, é super especial, uma é. pessoa bem engajada, ela tanto para o lado musical, como para essa vertente política, ela entrou assim, eu costumo dizer, ela entrou com os dois pés na política. E questões sociais também, né? Ela Isso, é bem engajada tem, em questões tem sociais também. Engajado bastante é. aí pelas causas aí do pessoal. Ela hum. é uma pessoa bem engajada, uma menina inteligente e arrojada. Arrojada. Uma baianinha é. É, na defesa. Porreta. Baianinha porreta. As mulheres, né, que durante esse isolamento social infelizmente é, acabou causando um aumento no número de violência, né? isso tem que acabar, é muita covardia um homem cometer qualquer ato de agressão contra a mulher, seja físico, moral ou psicológica então a CISA tem uma grande luta aí nessa área. É, eu, eu, a gente sempre pergunta aqui para, para os nossos convidados, o Paulinho Estradiotti é, a prefeitura tem 15 tem 15 vereadores lá você é a favor que se aumente esse número de cadeiras já que Franca tem direito a 21 você, você é a favor de que se aumente o número de cadeiras de que possa ter mais oportunidade para um número maior de vereadores para que consigam desenvolver um trabalho melhor para a cidade, qual que é a sua opinião a respeito disso? Sim, Franca cresceu demais está crescendo ainda a população aumentou nós temos dois turnos e o número de cadeiras do legislativo tem que ser esse que é autorizado por lei de 21 representantes porque são os representantes do povo então com mais vagas uma grande parcela maior da população vai ser bem representada no legislativo você vai falar ah. só cortando aí eu acabei de receber aqui agora do, do nosso amigo Alex né que dois empresários né do MBL né foram presos é, é, com uma data de busca e aí, apreensão né de prisão em São Paulo em Bagança Paulista né no interior do estado é, então foram lá do, é, foram presos né é, dois empresários do MBL aí por corrupção né é, contra a lavagem de dinheiro né foram presos aí na operação contra a lavagem de dinheiro do MBL é. Mas isso em São Paulo? Sim, em Bragança Paulista e São Paulo. Porque foi preso também o secretário de saúde do Rio de Janeiro, né? Hoje? Hoje também foi preso. Essa notícia eu ainda não tive. É, porque aquilo que o governador Wilson Wilson fez lá no Rio de Janeiro é... foi um assalto ao cofre público à luz do dia, né? Sim. Então, eles vão ter que pagar por isso, porque é a população que sofre. Devido a esses desvios, quem sofre é a população que fica sem o atendimento que necessita, né? Paulinho você que agora a gente acabou ó, em tempo real recebendo aqui a notícia rapidinho, né? A gente já passa a informação para o povo, porque a função nossa é que está mantendo o pessoal informado. O senhor, né? Que é antenado aí... Com toda essa movimentação de internet Quais os benefícios do, Que a internet traz para a divulgação Do pré-vereador Como que o senhor enxerga aí Esse veículo de comunicação Para estar é, chegando mais próximo Das pessoas A internet, qual que é a influência dela Para essa divulgação é? Olha, nós estamos Devido à pandemia é, é inusitado A forma da política desse ano porque com o afastamento social, o isolamento social e o afastamento, vai ficar até meio complicado de entregar aquele material, os santinhos, né? Então, a campanha que eu estou é, fazendo atualmente é a campanha digital, daquela onde, pelas mídias sociais, a gente vai passando as nossas propostas e as nossas bandeiras para o povo, né? Que está sendo muito bem receptivo. Eu fiz uma um vídeo lá em frente à, à a igreja, a igreja matriz, onde eu fiquei muito sensibilizado de ver em pleno eucaristia do Corpos Christi, os cristãos tendo que se reunir nas ruas, na rua, Sim. tendo que ajoelhar na rua, na calçada, com as portas da igreja fechada. E eu filmei aquilo e coloquei o vídeo num grupo de WhatsApp, alguém do grupo de WhatsApp colocou, reportou, reportou numa, num grupo do Facebook, aqui de Franca, e quando eu cheguei em casa, tava lá 6 mil visualizações e foi um negócio trondoso. Eu fiquei admirado com o poder das mídias digitais. Isso tudo em quanto tempo? Hoje foi... deve ter mais, né? Visualização. É, hoje e deve esse ter. Nesse dia foi recorde. Não, nesse dia eu cheguei em casa, tava com 1.600. Sim. Na última vez que eu vi a duas semanas atrás, estava com 6.500 visualizações, porque o povo, é, tendo que ficar dentro de casa, e, infelizmente, a informação que está chegando pela Globo, que nós chamamos de Globo Lixo, é muito tendenciosa e com muita informação falsa. Então, as pessoas têm que se informar através das mídias sociais. né? E eu sou assinante do Estado, do estado de São Paulo e sou assinante do Globo e sou assinante da Não, Globo News. News. É, eu tive até em vias de me desfiliar de pedir o corte da minha assinatura, eles me deram um super desconto e me reduziram pela metade. Mas por que que eu sou assinante? Porque eu interesso muito na parte das artes. As parte, a parte de artes desses jornais, ela, ela não é tão contaminada. E ainda vem por... uns presentinhos também. Sim. Né, e a gente precisa é ter assinante. informação a informação oficial também. Agora, o que acontece? Pelas mídias sociais, que eles estão tentando impedir o direito das pessoas de postarem de, as suas ideias, a livre manifestação está em vias de ser cortada por essa de ser censurada por leis que estão por vir. Ainda ontem, eu fiquei Impressionado, é, fiquei muito revoltado com uma hashtag subida pela Folha de São Paulo dizendo Força Covid! Desejando a morte do nosso presidente. Isso não é jornalismo. Sim. E a Folha de São Paulo... Se ela tivesse colocado uma... Ela tivesse colocado assim... É, o pensamento expressado por nossos articulistas não significa o pensamento do jornal. Não, nem isso eles puseram. Foi o editor do jornal pregando, é, torcendo pela morte do presidente, pela Covid-19. Isso é inconcebível, de forma alguma. Se fosse qualquer outra pessoa que subisse uma hashtag de qualquer morte para qualquer membro do STF ou é, algum ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outro e pusesse isso nas redes sociais, fatalmente, imediatamente desceria a Polícia Federal de Ribeirão Preto, invadiria a casa da pessoa sem direito à defesa, levaria todos os aparelhos de computadores, celulares, e conduziria a pessoa pre é, para a de prestar declarações na Polícia Federal. Então, no, o que nós estamos vivendo é algo inconcebível por parte do jornalismo, que os professores das faculdades, atual que estiverem lecionando para os novos Repórteres da imprensa que use esse material como um péssimo exemplo de jornalismo. Exatamente. Porque se o maior jornal do país lança uma ideia maluca dessa e cai na mão de um terrorista, Adélio Bispo, ele vai achar que ele pode matar o presidente. É muito maquiavélico isso. Os fins, não justificando, justificando os meios, isso não pode ser, tem que haver ética, ética e informação correta. É, além da ética a informação correta, né, se humanizar mais, né? Porque como que pode né, desejar a morte para uma outra pessoa? né Como que, que o ser humano deseja o mal para o outro, assim, dessa forma, né? E o nosso presidente tem mostrado aí que se for contar lá pelos gatos das sete vidas, <risos> é. ele já gastou duas, né? Ele já, já é idoso, ele tem esse problema que ele passou por cirurgias delicadas, que pela vida dele, lutou pela vida. Sim. E ele correndo esse risco com essa vibe negativa do país que ele só faz em ajudar. Exatamente. Só em ajudar. E por que, que essas pessoas pensando esse mal dele, isso é inconcebível. Se eu estou debatendo com alguém, as minhas ideias não são contrárias às ideias deles, nem por isso eu não vou desejar a morte do meu oponente. Com certeza. Né? Hum. Nós vivemos na democracia, né? Tem-se o direito de se expressar, mas vamos, né? Expressar com moderação, com coerência, né? De repente, é, a gente não pode estar tá aí colocando tudo que vem à mente, né? A gente tem que ponderar toda uma situação, porque é todo um... um as pessoas que a gente envolve. No caso do presidente, aí essa situação é muito grave, porque exatamente como o senhor disse, pode formar opinião, de, é, essa formação de opinião pode chegar a pessoas, né? Que não tem a mesma, a mesma leitura de outras e, e para o extremo mesmo, que é esse que o senhor disse, né? Sim. De chegar a tentar fazer um atentado aí contra o nosso presidente. É, hum. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. É, o que, que o senhor acredita sobre projetos? Eu falo assim, projetos para o Paulinho Estradiotti. Eu? Nós estamos chegando aí nos últimos 15 minutos, né? Então agora vamos voltar um pouquinho para a leitura do senhor, né? Para é. fazer essas conclusões aí para o ouvinte conhecer o Paulinho Estradiotti, candidato a pré-vereador pelo PRTB de Franca. A função do vereador é basicamente fiscalizar né? é, para onde está sendo destinado o dinheiro da prefeitura fiscalizar, pode fazer requerimentos né? e, em prol da população eu, dentro da minha área jurídica é... Eu fico muito sensibilizado com o tratamento que tem os familiares dos presidiários em dia de visita, onde mulheres grávidas, crianças, pessoas idosas, ficam longas horas em fila, sem abrigo, quando, é, muitas vezes chegam de madrugada, para ter aquele atendimento, é, chego de madrugada para ter o atendimento às 15h30, para ter que sair às 18h. Então é um descaso. São muito é, maltratadas pelos funcionários das penitenciárias, os agentes penitenciários. Eu, por esse lado... Eu quero ver o que dá para fazer para melhorar a situação dessas pessoas que são família. Então a família não tem culpa de quem do erro de quem está preso, já está cometendo pelo erro, está cumprindo com o pagamento para sanar o seu erro perante a sociedade, eles estão sendo ressocializados. Os familiares é um direito tanto dele que é presidiário, quanto da família, de ter esse contato, faz parte da ressocialização. Sim. Ele, é, os familiares não tem, não cometeram crime algum e não merecem serem castigados dessa forma. Então, é, como eu tenho na minha base de apoio, eu tenho clientes por toda a cidade, eu quero fazer um mandato participativo aonde o vereador vai até a comunidade para saber quais são as demandas, quais são os anseios e o que, que está precisando isso eu vou fazer perante todas a, a, a cidade e também tenho conhecimento ali da região da zona sul do Jardim Aeroporto, Santa Bárbara, Aviação e todos os bairros que englobam a região da Zona Sul, que também eu já, como eu vivo ali, eu já estou por dentro de vários, várias demandas que estamos precisando. Precisamos fazer com que os prédios públicos façam a sua função social. É, muitos espaços estão degradados na cidade. Como eu disse, eu tenho um filho de 3 anos, ele adora ir no parque, é, mas o parque está todo degradado, tem lixo, os equipamentos estão perigosos, sem manutenção, é prego, é escada quebrada, é cordinha arrebentada. É, então, isso tem que ser feito na cidade toda, tem que dar um espaço para as famílias poder é, se confraternizar nos espaços públicos. Franca precisa retornar a, ao ciclo turístico do Estado. Eu acho muito desperdício é, Franca ficar fora do dos rodeios, né, das vaquejadas. O Naldo, nosso amigo também do PRTB, o cowboy dentro da lei, ele tem um trabalho muito bonito nisso, tem que ser aprovado é, e nós precisamos fazer com que Franca retorne a ser um exemplo da indústria de calçados no Brasil e dar emprego para a população. Agora nós vamos passar nós estamos em um colapso né, é, financeiro, mas isso tem que acabar rapidamente. Os nossos gestores têm que fazer retornar a atividade urgente. Tem que pressionar o governador de São Paulo, porque o principal para que se tenha educação, é o, o trabalho, a, o, as famílias tem que ter uma renda e da forma como está acontecendo, não tem mais como continuar e os políticos, os vereadores inércitos da forma que estão isso tem que mudar o vereador tem que ter uma atividade em prol da população e tem que ser de segunda a sexta e cumprir o seu a sua responsabilidade trabalhando realmente e exigindo que os seus o todos os funcionários públicos cumpram com o seu papel pelo qual receba, recebam e que seja marcada a o cartão de ponto de cada um e outra coisa que estamos precisando aqui na nossa cidade da construção civil é um absurdo que para poder ter o início de uma obra, a burocracia da prefeitura demore seis meses para liberar uma construção, que é a construção que vai dar emprego para esses trabalhadores da construção civil. Um novo empreendimento demorar um, um ano e meio para ser aprovado, isso está atrasando a nossa cidade Nós precisamos desenvolver e trazer o um progresso para a cidade Sim. Só, só mandar os um, um recadinhos da Cissa A gente falou dela aqui Sim. Ela deixou alguns recadinhos aqui ó. Eita que honra, uhum. obrigado pelo carinho Estamos juntos e vamos mudar essa política Não Isso. só a mulher, né? não só a mulher A agressão está em todo lugar Acredito que quanto mais cadeiras no Legislativo Mais carinho se tem com a população. E a Elane Copacabana acabou de chegar, tá atrasadinha. Sim, atrasadinha. Elane. Mais, é, demorou, mas bom. cheguei, né? Super Só para dar uma beijo, boa tarde para todos, ela, ela escreveu beijo. aqui. O, o Paulinho Estradiote, você acha que aquela bancada de vereadores lá, para não falar outra coisa, mas aquela bancada de vereadores lá deveria ser totalmente modificado, deveria ser totalmente trocado ou dá para aproveitar alguma coisa ali? A renovação tem que ser geral, 100%. Ninguém merece ser reeleito. Desde o prefeito, até todos os vereadores. Tem que renovar tudo para poder fazer um novo caminho a pessoa que a gente comentou hoje mais cedo, né? Acho que você tava lá fora, você não pensou, você não pôde ouvir. Mas a gente tava comentando exatamente sobre isso, né? A pessoa quando tem o gás, né, que tá ali com aquela vontade política, com aquela vontade de fazer, de acontecer, né? Um novo, né, busca todo esse princípio aí da política, né? Quem entra ali com aquele gás todo, né? Não que, que os velhos, né? Mas a, o que a gente tem assistido é que os velhos têm ficado na inércia. As raposas né? estão ali. <risos> Eles têm ficado mais paradinhos, assim, e a gente precisa de alguém com gás, com ânimo, porque o, o prefeito que, que estiver lá na executiva, ele vai precisar de todos esses feedbacks aí do, do, do, dos, do, do legislativo, né? Para poder ajudar a fazer a cidade andar, porque agora a cidade precisa andar. O, o, o, o executivo manda executar e o legislativo vai em cima para cobrar, para ver se está acontecendo e, e, e, e dando todo esse respaldo que o executivo precisa. Hoje, nessa, nessa, nessa campanha, agora nessa política nova né, que está chegando aí, né, né, é, nessa troca aí, né, tanto do executivo quanto do legislativo, ou.. Os que vão ficar né? Precisa ter essa união Do executivo com o legislativo Para que a gente possa levantar A nossa cidade agora né? Nesses próximos quatro anos É parar de pensar em si próprio Para pensar no coletivo Para honrar O mandato que tem né? Sim. Oh. E na visão do senhor Agora né, Para os próximos quatro anos O que o senhor espera estando lá o que, que o senhor deseja e espera, estando lá, conquistando uma cadeira? Eu espero que Franca volte para o trilho do desenvolvimento, é, para que seja modernizada a cidade, para que a população tenha melhor qualidade de vida, emprego, e... Falando, em, falando em trilhos, você quer dizer que você vai trazer os trens de volta para a cidade? Você não, vai, hein? Precisamos realmente dos trens <risos> né, para transportar aqui. Quando eu aqui morava em São Paulo, como que eu vim para Franca? Eu vim para Franca porque a minha mãe é de Franca, é de Gaçaba. É de Gaçaba. A minha avó foi babá do Orestes Quércio. É... Então, eu, vim, eu mesmo morando em São Paulo, eu vinha de trem. Para Franca, 1975, 1974, nós gastávamos 12 horas de viagem e era, para mim, era um pavor, porque quando eu era criança, eu ouvia aquela história que o Roberto Carlos, o o trem tinha cortado a perna dele. Então, quando eu ia fazer baldeação e tem aquele vão entre a estação e o, e o trem, eu ficava com medo de cair lá embaixo, eu ficava com medo de entrar <risos> primeiro no trem e minha família ficar para trás e a porta fechar, ou que eles entrassem e, e fechassem a porta e o trem fosse embora e eu ficasse. A minha, a minha maior vontade é de andar de trem, eu não andei. Eu andei de trem bala lá no Japão, <risos> é outra Olha. história, mas assim, fazer uma Bidelis, passe, um passeio... O nosso presidente do PRDB tem esse projeto do trem bala de São Paulo ao Rio de Janeiro e que é bem viável seria bem interessante mesmo é, então é. é uma viagem bem rápida <risos> eu estou enganado com a coincidência mas o é o segundo candidato que vem aqui da que é de Igaçaba né? é, o Moisés do Bruto né? a teve aqui é, semana que né? é de Igaçaba também então, né? é. por a, aí, a, a, aí. aquela você só só complementando a notícia que você é, falou mais cedo a respeito daquelas pessoas que foram presas Sim, do MBL se eu estiver errado até o Alex me corriu o MBL não é um partido político deixando claro para as pessoas sim, aqui, né? Sim. é o um movimento, Brasil, movimento Livre. Brasil Livre, então não, não é um partido não. político, mas foram pessoas que foram presas por, estavam né, fazendo Ou, algumas, né, algumas... É, inclusive, desvio inclusive, de dinheiro deixa eu só é, entrar aí, e, e dar um pitaco inclusive esses dois que foram presos é, não me recordo o nome agora se tiver aí, na, não, matéria, não tem, na matéria não tem os nomes tem, é, é, eu, eu, eu vi hoje os nomes deles os dois um deles é braço do Frota e da Joyce Hasselman, hum. lá na CPI das fake news. Ele era, hum. ele era o cara que, ia, que foi lá para assinar embaixo que era real, que existiam as fake news do PSL, dos filhos do presidente e tal. Sendo que, na realidade, ele também vai ser enquadrado nessa parada de fake news aí, porque eles pregaram fake news. Olha só essa cara. A Joyce Hasselman... Tem áudios dela pedindo para robôs trocarem o nome de é, contas fakes para soltar um monte de, de coisa. É. É. É. A o Kiko, foi. Foi. É, o, é. Kiko, o Kiko mandou uma pergunta para você, o Paulinho Estradiote. Mandou uma pergunta para você. Ó. Como você acha que essa nova safra de políticos que você citou pode fazer melhoras em projetos de leis? Especificamente Você tem algum projeto de lei Que já gostaria de apresentar Caso você seja eleito? É como eu disse, né? O meu, é, eu tenho esse projeto de lei Onde a prefeitura é Fazer um acompanhamento Tanto na parte é, Judicial Quanto na parte penitenciária para ver como que está sendo o trabalho é, perante essa população que sofre muito na no dia de visita, né? E tenho também projetos de melhoria dos equipamentos, dos equipamentos urbanos de lazer de retorno da cidade de Franca é, ao turismo ser uma cidade aonde tragam é, sejam criados atrativos aqui dentro da nossa cidade para trazer verbas de outros municípios também do Brasil ser visitada né é, como eu moro no aeroporto eu tenho um sonho de ver aquele aeroporto realmente ativo, com linhas é, diárias para a capital, para é, outras cidades do Brasil, é, para viagens do, do povo francano, de uma forma mais barata, né? tendo mais atrativos. Então, são vários é, projetos que eu tenho, mas que... Eu gostaria também de ouvir da, dos munícipes quais são os anseios que eles têm. Que eu quero lutar para que seja é, atendidas as demandas da, das classes do, da, de nossa cidade e dos munícipes. Né? Com, eu prometo que eu estou com muita, muito gás disso que a Cristiane é, citou para trabalhar em favor de uma melhoria e do progresso da cidade de Franca. É isso. Só complementar a informação, só complementar a informação que a gente estava passando aqui sobre a questão do MBL, que o Kiko mandou para a gente aqui, ó, que a sede do MBR foi alvo de buscas. Alessandro Mônaco Ferreira de, é, e Carlos Augusto de Moraes Afonso foram presos em operação na manhã dessa sexta-feira. Ah, e o que colocou, mandou outra pergunta Para você também é, é, Mas você acha que esses familiares é, De presidiários Deveriam ter subsídios De alguma forma pela prefeitura Porque já existe um subsídio nacional Já existe é, O auxílio reclusão Isso é um auxílio federal Eu estou dizendo Da forma, o tratamento humano Dessas pessoas Em dias de visita porque se elas ficam lá fora e tomam chuva, devido ao fato. A, na hora que elas vão passar por aquela humilhante revista íntima, elas não podem passar pela máquina de raio-x se estiver molhada. Ou seja, além de tomar chuva e frio, ainda perde o dia lá sem poder entrar. Então isso é um absurdo. É... Isso não tem nada a ver com o auxílio reclusão, porque o auxílio reclusão também. É um grande erro pensar que ele é destinado a toda a família de preso. Não. Só tem direito ao auxílio reclusão se o preso, até 12 meses antes de sua prisão, estiver trabalhando registrado, com carteira profissional registrada, e não é qualquer registro, não pode ultrapassar um piso. O presidiário que, quando era registrado, ganhava... Eu não me lembro esse piso hoje, acho que questão de R$ 1.30,0. Reais. Se ele ganhar R$ 1.301, estando registrado há um ano, antes da sua prisão, a família não recebe nada. Nada. Que bom. Que bom. <risos> Paulinho, eu gostaria de agradecer a sua presença no dia de hoje, que. Você tenha aí sucesso e boa sorte na sua trajetória de intenção política, tá? Toda boa sorte aí pra você. Espero que você consiga uma cadeira lá, né? Que é o seu desejo. Fico muito agradecido, grato. Fico muito honrado de ter comparecido aqui na Rádio 105. Eu trabalhei numa Rádio 105 lá na Santa Cruz, do Isaac. É... Mania. É... A Mania FM. Era pirata, né? Era pirata há cerca de 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás e vejo que vocês estão, sou fã de vocês, acompanho direto e finalmente meu sonho foi realizado, poder vir aqui e participar desse programa maravilhoso. Volte mais vezes, os microfones estão aí abertos, Toninho Lanches... Muito obrigada pela sua participação, seu apoio Opa aqui é sempre muito bom estar na sua companhia e do Alex eu Jr. Eu, eu, eu, é Neste programinha de meia tigela. Ah. <risos> dá só yeah. aí um pitaco eu, no seu telefone lá do Toninho os lanches, o delivery rapidinho. Tá. E eu eu, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e parabenizar o Paulinho Estradiote. Agora ele quer Paulinho Estradiote, né? Então, um, né, a boa sorte para ele nessa sua empreitada, né, nessa sua, né, busca aí pela carreira política. Né, parabéns por estar, né, se mostrando, porque não é fácil. Você tem que se mostrar para as pessoas e ter que buscar alguma coisa para ajudar a população. Parabéns para você. E a gente tá lá na Avenida Brasil, né? 1466, é, esquina com a Rua Mato Grosso, próximo à caixa d'água, antigo pica-pau lanche... Né? E aí se você quiser, é, pedir um lanchinho para entregar em casa, né? Nós temos o 30175486, o 9265422, desculpa, 92805943. E o nosso zap, que é o 9265-4228. Você pode ligar, você pode mandar seu zap, a gente entrega na tua casa, ou então você adianta o um pedido e vai lá buscar e leva o seu lanche quentinho, baratinho. Estamos tendo bastante promoções ultimamente lá no nosso lanche. Você liga lá que a gente passa para você todas as promoções pelo telefone ou pelo zap. Estamos atendendo todos os dias, de segunda a segunda, a partir das 18 horas. Obrigado, Cristiane, por mais essa oportunidade. E assim viu? encerramos o programa de hoje. Segunda-feira estamos de volta a partir das 14 horas. A partir Agora. das 14. Ah, da, da... Da... <risos> é porque eu estou olhando aqui o horário do relógio a partir do meio-dia. É. Beijo e bom final de semana a todos. Tchau. Tchau. Tchau. Play the game. de experiência. Administrar o uso dos imóveis é a especialidade da Habitat, com amplo conhecimento nas práticas usuais dos processos de locação, oferecendo a você, proprietário, uma parceria traga já.